Curso de Redação e Revisão Texto Dissertativo Coordenadoria do Proeja, Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Vitória Olá alunas e alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de redação e, a partir de agora, na nossa aula 8, estaremos propondo produções textuais a cada aula. Nessa aula, propomos o nosso primeiro texto dissertativo focando em um tema já apresentado pelo Enem. Então vamos lá? A partir da leitura dos textos motivadores, eles estarão todos na descrição desse vídeo, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa. E o tema da nossa redação desta semana é o desafio para a formação educacional dos surdos no Brasil, certamente um tema muito desafiante, apresentado no Enem de 2017. Informamos a todos que cada aluno receberá, no grupo de WhatsApp do curso, um link onde deverá entregar a sua dissertação. E essa dissertação será entregue num Forme do Google, de modo que as perguntas do Forme, elas orientam a produção de cada parágrafo do seu texto, reunindo todas as respostas dadas no Forme este corpo de texto resultado dessa união deverá ser a sua dissertação. Elaborar perguntas para poder dissertar a partir daquilo que elas despertam no nosso campo cognitivo, né, racional, a partir das respostas que elaboramos para essas perguntas, é uma estratégia que já indicamos no nosso curso, nas aulas passadas. Aqui, somos nós que estamos criando as perguntas para orientarem os seus parágrafos, no entanto, no futuro, vocês devem elaborar as próprias perguntas para respondê-las criando cada parágrafo dissertativo. Essa, como dissemos, é uma estratégia para a sua produção de texto dissertativa, para que ela tenha segurança em progredir, em abordar a cada parágrafo tópicos específicos do tema. Enfim, é uma estratégia bastante promissora, prática, e que aqui elaboramos junto com o aluno. Né? Então, nós estamos elaborando as perguntas. As respostas a essas perguntas configurarão os quatro parágrafos do texto. São essas as perguntas. Quais são os desafios para a educação de surdos no Brasil? Use então o primeiro parágrafo do seu texto para delimitar bastante, a, com clareza, aquilo que você conhece sobre o tema, aquilo que o tema é. Nem né? estabeleça aí já o seu ponto de vista inicial, né, sobre o conceito daquilo que estamos tratando no tema. O que que é desafiante para a educação de surdos no Brasil? Do que é que estamos de fato falando? Segundo parágrafo, faça uma referência às causas, às razões históricas e sociais desses desafios. Explique-as, relacione essas causas àquilo que você, é, no primeiro parágrafo, já conceituou. Terceira pergunta e terceiro parágrafo. Por que esses desafios persistem? Que situações atuais os sustentam? Observe, na realidade, aquilo que ainda é, é razão de perpetuação, da situação desafiante dos surtos que você identificou e que você já referenciou no segundo parágrafo. Por último, explicite quem são os agentes que podem atuar no enfrentamento desses desafios como eles podem atuar, de que forma o fazem, para quem o fazem, né? cria sua proposta de solução, identificando, como já orientamos na nossa aula anterior, identificando cada uma das etapas dessa proposta. Quem deve fazer o quê, para quem e como. Ok? Então, com essas quatro perguntas, né? aliás, são cinco, né? pela nossa terceira pergunta, desdobramos em duas. Né? Com essas perguntas que orientam a formação de cada parágrafo, escreva os seus parágrafos no form Google e é, entregue, submeta o Forme para a nossa correção. Algumas orientações gerais, que recapitulam aqui algumas sugestões já dadas também em aulas anteriores. Sempre desenvolva a sua resposta primeiro no caderno de redação caligraficamente. Aproveite para melhorar a sua caligrafia, porque isso é importante no momento da correção, sim, que a sua letra esteja legível, que você consiga escrever caligraficamente com fluidez, com tranquilidade. Às vezes, as pessoas que escrevem muito bem no meio digital, na hora que precisam de súbito estar escrevendo a caneta no papel, podem sentir alguma dificuldade com isso pela falta de prática, então por favor adquira o hábito de primeiro desenvolver os seus textos no papel para que você não perca a fluidez dessa escrita caligráfica e muito menos a legibilidade da sua caligrafia. Outra dica importante é que você deve usar todo o espaço disponível no form para cada resposta pois cada resposta corresponde a um de seus parágrafos. É desejável que seus parágrafos tenham, no mínimo, cinco linhas, um máximo, o máximo que vocês conseguirem produzir no FORME, mas parágrafos menores que cinco linhas são complicados para a correção de uma dissertação já demonstra a dificuldade do aluno em apresentar né, o seu texto. Então, respostas sucintas, como já aconteceu em exercício no passado, no nosso curso, respostas muito, muito, muito curtas, com poucas palavras, com frases muito exíguas, elas não são desejáveis para, que, para alcançarmos né, algum resultado com as nossas práticas. Exponham, mesmo que neste momento as respostas nem né, a dissertatividade não seja ideal, a gente tem que apresentar aquela que existe, aquela que tem, para que através das correções né, e do diálogo com o professor, a gente possa é, diminuir os problemas e, e desenvolver os aspectos positivos do seu texto. Em resumo, as perguntas propostas são orientadoras para o desenvolvimento progressivo do seu texto. Mais uma questão que devemos lembrar é que elas não devem ser respondidas com frases incompletas, que recuperam as informações das perguntas para completar o seu sentido. As frases usadas nas respostas motivadoras devem ter o seu sentido completo, como deve ser com quaisquer frases desenvolvidas com clareza na língua portuguesa. Bom, vamos aqui então dar um exemplo né, de como as coisas devem acontecer nas respostas e de como elas não devem acontecer. A primeira pergunta motivadora é Quais são os desafios para a educação dos surdos no Brasil? Como fazer? Né? Diante desta pergunta, esta que colocaremos aqui é uma possibilidade de resposta. Não é a única, obviamente cada um de vocês pode responder e deve responder da sua forma, mas nós vamos aqui exemplificar o que seria uma resposta né, dissertativa é, a essa pergunta motivadora. Então a pergunta é, quais são os desafios para a educação de surdos no Brasil? A resposta é assim, os desafios para a educação de surdos no Brasil são muitos, a começar pelo desafio da alfabetização. Poucos são os professores da educação infantil que dominam a língua brasileira de sinais. Com esse déficit na formação de docentes, compromete desde os primeiros passos a educação formal e o desenvolvimento escolar das crianças surdas. Veja que eu, na hora de definir né, a minha, minha resposta, né, o que seria o meu primeiro parágrafo, a abertura do meu texto, eu também estabeleci um recorte no tema, né, aquele que vai me orientar durante todo o meu é, exercício textual, durante toda a minha dissertação. Mas agora vamos ver aqui um caso do que não fazer com uma resposta dissertativa, seja quando você usa perguntas motivadoras para organizar o seu texto dissertativo ou quando você estiver fazendo uma resposta dissertativa a qualquer questão de outras disciplinas, né? em questões dissertativas de quaisquer outras provas. Imagine que a pergunta, então, seja de novo essa nossa pergunta, quais são os desafios para a educação de surdos no Brasil? E a pessoa começa a resposta assim, são muitos a começar pelo desafio da alfabetização. A frase são muitos a começar pelo desafio da alfabetização é uma frase completamente incompleta, completamente incompleta, é uma frase sem sujeito, quem são, né? Ah não, mas isso está claro na frase anterior que é a pergunta, a frase anterior é a frase anterior, não, ela, não, ela não é parte da sua resposta, da sua frase seguinte, do seu texto, ela é outro texto, então é necessário aqui né, que a gente faça como a gente exemplificou anteriormente, que a gente traga todos os elementos da frase, né? então não são muitos a começar, é, a, os desafios para a educação de surdo no Brasil são muitos a começar pelo desafio da alfabetização, ponto, a gente precisa trazer a resposta, Completamente clara Com todos os termos das orações Com toda a clareza Que você possa dar Aquilo que você está expressando no seu texto sem, digamos assim, pegar de empréstimo né, eh, os sentidos eh, de textos anteriores ao seu, como a pergunta ou como a proposta da redação. Né? Você não está eh, respondendo na proposta da redação, completando o texto do outro, fazendo o seu próprio texto. Então, eh, pre pre preste atenção para que no seu texto todos os sentidos estejam expressos de modo completo e claro. Isso é muito importante. Então é isso, pessoal, por essa semana. Recebam no seu grupo de WhatsApp do nosso curso o formio onde responder a dissertação. Observem as perguntas orientadoras. Desenvolvam os quatro parágrafos solicitados, usando o máximo todo o espaço para cada resposta. Disserte, disserte muito. Exponha seus pensamentos, opiniões, argumentos. Não entregue respostas curtas, e nem frases incompletas. Esse é o nosso exercício desta semana. Um abraço a todos, muita força, paz e saúde e mãos à obra!